Sejam muito, muito bem-vindos, meu amigo corajoso e minha amiga corajosa. Sim, vocês! Eu vim aqui hoje, nesse vídeo que não estava planejado, trazer esse lembrete breve. Mas, se eu te perguntasse hoje se você consegue eliminar o medo da sua vida, viver sem medo, qual seria a sua resposta, hein? E para essa pergunta, tem duas possibilidades. Ou você ficou pensando se seria possível né, eliminar o medo da sua vida? Será? Será que tem como? Só coragem? Só coragem? Ou você foi direto ao ponto e falou que... Não, Pedro, não tem como abandonar o medo. <risos> e essa é a verdade. Não tem como você abandonar o medo da sua vida. Mas tem como você controlar o medo ou criar formas de superar esse medo. É Aquela frase, né? Se der medo, vai com medo mesmo. <risos> e realmente, meu amigo minha amiga, a vida pede isso, a vida pede coragem, cobra coragem da gente. No começo desse ano, eu cruzei pela frase, vi essa frase: é, Viver é correr riscos, mas a gente Tá o tempo todo fugindo do risco. A gente só quer certezas, a gente não quer dúvidas, a gente não quer, talvez, talvez, talvez. Não sei. A gente não quer talvez, a gente quer certezas. Né? Se eu fizer isso, eu botei esse resultado, eu botei isso aqui, eu vou trabalhar com isso, eu vou me aposentar com isso aqui, e quando eu me aposentar, eu vou viver disso e acabou a vida. Mas se você já viveu um pouquinho, você percebeu que as coisas quase nunca saem como planejado. Ou só uma parte se como planejado, o resto é totalmente no, no improviso, né? E você tem que ter flexibilidade e se adaptando para essas novas coisas. Então, viver é correr riscos. Lembre-se disso. Né? Se você sair na rua, tem um milhão de formas que você pode morrer. Né? Dentro da sua casa, você pode cair, entende? Mas você morreu ontem, você morreu anteontem. E mesmo assim você saiu na rua, mesmo assim você andou pela sua casa e você está aqui. Então aqui hoje, eu vim apenas te lembrar de ter mais coragem, de arriscar mais, de se aventurar mais, de conhecer novos lugares, de ir comer em um novo restaurante, né de conhecer aquela pessoa, de mandar aquela mensagem, de começar aquele projeto, de começar aquele curso, de abandonar certas coisas também. A gente tem um certo apego. Poxa, isso aqui é ruim, isso aqui não é legal, mas isso aqui é o ruim que eu conheço. É, esse aqui é o ruim confortável. É ruim, me faz mal, mas pelo menos eu conheço, eu sei navegar nisso aqui. Então, por favor, e é muito melhor você viver aquilo, ter histórias para contar, do que você ter apenas arrependimentos, meu amigo, minha amigo Ficar lembrando... Pensando na possibilidade. E se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse me aventurado naquilo? E se os e da vida? Então, arrisque mais. Tente novos caminhos. No seu trabalho, se arrisque mais. Tente novos caminhos. Nos relacionamentos, se arrisque mais. Tente novos caminhos. Viva com a consciência tranquila de ter tentado. De ter explorado o máximo de possibilidades que a vida te ofertou. Para finalizar, uma frase, não pegue a passagem dessa viagem, que é a vida, né? o bilhete para essa viagem, e não deixe ele guardado numa caixinha, escondido no fundo do armário. Realmente, pegue o bilhete dessa passagem e use, né? e conheça novos lugares, e conheça as novas possibilidades, tenha novas histórias para contar, meu amigo e minha amiga. Não desperdice vida, porque o tempo passa, o tempo passa depressa, e o tempo não para, como aquela frase famosa. Então foi isso. Se gostou, mande esse vídeo para um outro amigo. Também compartilhe essa mensagem de ânimo, de motivação. Viver é correr riscos. Viver pede coragem. E é muito melhor do que ter apenas arrependimentos. Peace!